Round one. e aí pessoal, aqui é mas Estou jogando nas ranqueadas, enfrentando o Kag. O Kag veio com tudo Com essa roupa diferente. Ele é o, o Ryu, mas o Kag do mal. Olha, quase que me deixou tonto. Calma aí, não para cima, pilão. Nossa. Ah, foi é bonita a jogada. Oh, o que, que mais é essa? Ele transportou, foi. Sai! Ah! Que coisa! Meu, eu... <risos> Confundiu agora. Eu não sei o que, que dá naquele golpe. Acho que se eu tivesse dado pilão, teria pegado, viu? O que vocês... Acho que dá... Ele tá roubando aqui. Lá pra lá. Cheguei perto. Eu ia dar o meu pilão, mas não deu certo. Ah, não, amigo. Aí você entregou, né? De novo. Entregou, valeu. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Adeus. Amigo Forte. Sai Olha, me agarrou Tá dando tudo esse Kage, viu Vai Pra cima Matar as hemorrodas dele aqui <risos> Segura vilão na cara. You win. Round one. Fight. Tá dando o meu, meu golpe aqui bonito, né? Deixa ele fazer o dele um pouco. Agora segura o meu. Eita. Já começou a farofar ah, Fica aí, teletransportando Vá Só mais um golpe Segura yes! Ele tá nervoso Eu tenho que tomar cuidado aqui <risos> Ai, ah, socorro Vai pra lá <risos> Será que ele vai farufar mil e doze pessoas votaram que sim? Vá pra lá, gente. Aqui tá bem tenso, viu. Nossa, já levanta para o fã de novo você, que faria no lugar dele? É Tá bom, amigo, eu sei que você tá nervoso Calma, eu vou chegar perto Só mais um golpe Segurou, ai, perdi, calma aí Acabei bem atento aqui vai com uma mãozinha mesmo